A gente sabe, você quer mobilidade, acesso num touch e um mundo de possibilidades. E o que a SCI tem para dizer aos contadores sobre isso? Tá na mão! Conheça o app da SCI Sistemas Contábeis feito para o gestor da empresa contábil, feito para os clientes da contabilidade e também para os colaboradores destes clientes. app da SCI, o empresário contábil tem acesso a todas as informações de gestão de sua empresa em tempo real, com total mobilidade, podendo acompanhar com filtros as tarefas e suas entregas, as obrigações de seus clientes e seus vencimentos, além de fazer solicitações e ter acesso a notícias diárias. Os clientes da empresa contábil podem consultar relatórios, guias de pagamento, CNDs e tabelas do governo. O aplicativo da SCI também ajuda no dia a dia dos colaboradores dos clientes da empresa contábil, que tem acesso fácil a diversas informações, como a folha de pagamento e o comprovante de férias. Tá na mão, tá no app SCI. Disponível para Android e iOS.